Nós vamos fazer o seguinte, primeiro é agachamento. Eu tinha falado com vocês que nós íamos fazer protocolo 200. Seriam 200 agachamentos. É, é isso aí. É, não. Foi isso. O certo era, certo era 200 direto, mas a gente está indo aos poucos. Então a gente vai fazer 50, sendo que quem tem dor no joelho, dor no joelho ou na coluna, não aguenta fazer muito, vai ficar paradinho, tá? Só parado, esperando a contagem. Se não aguentar, ficar nessa posição, encosta as costas na parede, tá bom? Alguma dor no joelho? Todo mundo tranquilo? Vamos preparar? Fazer aquela contagem, tá? É o agachamento normal. Ó, pés, primeiro vou... Alguns já sabem, né, fazer. Mas quem não sabe, sabe fazer o agachamento tranquilo? Faz só um agachamento aí para eu ver. Tranquilo. Ok. Pés paralelos, jogou, bumbum para trás. Desceu, não deixa o joelho ultrapassar a ponta dos dedos dos pés. Desce no seu limite. Não precisa descer no meu limite. Não quero ninguém aqui embaixo porque eu fiz aqui embaixo. Vai no seu limite. Se fizer aqui, também está valendo. Está ok? Vamos lá? Contando alto. Quatro. 50. Aí depois, tá? Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos embora. 1. Conta. Alto. 2. Bora. 3. Isso. 4. 5. 6. Vai. 7. 8. Abre um pouquinho a perna. Isso, 10, isso Calcanhar que faz você subir Isso, 13 14 15 16 17, conta alto 18 19 20, isso aí 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vamos embora 31 32 bora 33 vai 34 35 36 37 40 sobe 41 42 43 44 45 46 desce dobra essa perna dobra essa perna 48 49 50 descansa isso aí pega o